Tu disseste que era um spin-off e sim uh, o termo aplica-se, mas eu, eu, eu acho que é mais um take-off, que é uh, basicamente tu externalizaste, que é outra frase, uh, que é outra, outro termo muito em voga, tu externalizaste parte da tua, da tua missão, uh, a missão de, de, ok, venham agora venho aqui contratar outro recurso. Para me fazer o, o, o, o, a confirmação dos factos. Não faz. Não faz. Não faz mesmo sentido nenhum, não é? Quer dizer. Uh, e dizes bem, sim. Uh, é como se eu, de repente, tivesse mesmo que ir lá perceber se o médico era mesmo médico ou se é só um gajo parecido com o médico, não é? Esse era o irmão gêmeo, não é? É como se, de repente, tivéssemos mesmo que. pá. Há cautela de todos os médicos, vamos saber de todos quais é que têm gêmeos. Que é para perceber se aquele é o gajo que era eletricista foi o eletricista. Ou seja, mesmo médico que sinto a figura de estilo médico também é boa. É terrível, é, é um modo terrível de darmos aqui uma boa gargalhada, não é? Porque quando nos afastamos... Uh, como nos quadros, quando tu chegas a malta passa a vida a dizer que a gente quando chega a uma exposição não deve enfiar o nariz no quadro só porque está finalmente perto do quadro não é? tens que ver de longe e assim visto de longe é humorística mas também é aterradora, essa perspectiva de nessa outra coisa nessa outra coisa tão vital para a nossa saúde os médicos poder um dia acontecer o mesmo que está a acontecer no jornalismo, porque também é vital para a nossa saúde